Olá, tudo bem com você? Estou passando aqui para lhe informar que a Arbovitae também trabalha com vocês cirurgiões dentistas, dermatofuncionais, biomédicos, esteticistas, farmacêuticos estéticos. Temos um grande diferencial para estar acrescentando com você uma parceria para que o seu tratamento com o seu paciente tenha uma ótima eficácia. Caso você tenha dúvida, entre em contato conosco. Teremos o prazer em entendê-lo.